Quantas egrégoras devo participar? A orientação que nós temos é que as pessoas devem fazer pelo menos três egrégoras. E quando eu fizer as três egrégoras, que é que o que é que eu devo fazer? Aí você passa uma semana sem fazer. Eu posso continuar fazendo? Pode. Você pode fazer quantas quiser, porque você está recebendo energia de cura, energia de alta vibração. Então não tem nenhuma contraindicação. É como você se alimentar bem todo dia. Então assim, eu vou me alimentar bem hoje, e, e amanhã, e depois? Sim, todo dia. Eu estou aqui, ó. Isso aqui ó, é o suco verde que eu tomei hoje, né? Não, eu vou tomar o um suco verde hoje, daqui a um mês, aí daqui a um mês, aí sai para daqui a um mês. Eu vou meditar hoje, e qual é o prazo de validade? Não tem prazo de validade. Tem que fazer todo dia, entendeu? Então, assim, você pode fazer diante das suas necessidades, tá? Mas, assim, a recomendação é que você faça três. Pode ser toda semana, pode ser... Sempre... Não, eu quero fazer semana sim, semana não. Então, isso não é o mais importante. Mas, dependendo da sua necessidade, fazer três semanas, se você está no nível digamos assim, precisando de um ancoramento de energia, aí você faz volta.